Como é que influencia o marido, Priscila? Pelo amor de Maria Helena, fala para mim, né? Vai lá e faz, criatura. Faça você assim, mostra para as pessoas que pode dar certo. Mostra para as pessoas como isso muda a vida. Mas assim, não mostra de uma forma como quem quer esfregar na cara, sabe? Aquela coisa assim, viu? Eu falei. Mostra com carinho, mostra com amor, sabe? Leva para as pessoas essa energia diferente que você conseguiu para você. Agora, quando você começa a fazer, começa a acontecer uma revolução. Né? Você começa a fazer com as suas coisas, as coisas começam a florescer, sabe? A tua vida começa a mudar e você começa a ficar diferente. E aí as pessoas começam a querer entender o que está que acontecendo, elas começam a querer essa pílula mágica também.